Vamos dizer que temos aqui uma massa amarrada a uma mola presa ao teto e nós iniciamos o movimento dessa massa dando-lhe um chutezinho e ela começa a oscilar para cima e para baixo. Essa massa ficaria mudando na vertical de posição e temos aqui representadas as posições da mola a cada quarto de segundo. A massa começa aqui, um quarto de segundo depois ela está aqui, outro quarto de segundo depois ela está aqui e assim por diante. Veja que é uma mola e uma massa só. Nós tiramos várias fotos e colocamos lado a lado essas fotos. Conectando aqui estes pontos, nós temos um gráfico que representa, basicamente, a altura do centro da massa em função do tempo. Num gráfico, o y, que seria a posição vertical da massa, em função do tempo, aparece aqui. Começamos do meio, ou seja, aqui no zero, vai para cima, depois para baixo, e esse processo se repete. Essa curva sugere um gráfico de seno, e a minha pergunta aparece neste momento. Vamos dizer que não começamos com essa massa na posição de equilíbrio, ou seja, no meio aqui das posições verticais. Digamos, por exemplo, que eu comecei quando t é igual a zero, com a massa no topo, na máxima compressão da mola. No desenho, teríamos isso aqui. Deixamos a massa descer, ela estendeu a mola e depois voltou a comprimi-la, e graficamente teríamos isto aqui. Colocando nos eixos, teremos aqui, começando do valor máximo da posição vertical da massa, depois vai descendo e volta a subir após a extensão completa da mola, e assim por diante. E a questão que eu coloco é, estes gráficos são iguais ou diferentes? Evidentemente, eles são diferentes, mas quase tudo é a mesma coisa. A amplitude é a mesma, temos o máximo deslocamento em relação à posição de equilíbrio igual nos dois gráficos. O período também é o mesmo. O período é o tempo entre oscilações. É igual nos dois gráficos. A única diferença é que um gráfico está deslocado em relação ao outro. De fato, se eu pegar esta curva verde e deslocá-la para a esquerda, eu vou sobrepô-la perfeitamente à curva rosa, então, teríamos gráficos iguais. Na física, o que relaciona dois gráficos que estão, em termos de diferença, simplesmente deslocados um em relação ao outro, é a ideia de fase. Nós diríamos que estes dois osciladores estão fora de fase. Como assim fora de fase? No primeiro oscilador, nós temos o ciclo daqui até aqui, que eu estou destacando em amarelo. E se eu deslocar este tanto à esquerda, o meu gráfico verde, vamos fazê-los coincidir. Esta distância necessária para deslocar um gráfico e fazer coincidir com o outro, que neste caso é de 1 quarto de ciclo, é o que chamamos de fase. Então, estes movimentos estão 1 quarto de ciclo fora de fase. Podemos também pensar nisso no círculo unitário. 1 quarto do ciclo corresponde a 90 graus, ou seja, em radianos π sobre 2. Agora, como descrevemos essa ideia de fase matematicamente? Vamos escrever uma equação para este oscilador, indicado em verde. Vamos ter y em função de t igual a, que é a amplitude, vezes, como começamos do zero e verificamos que a curva foi no sentido positivo primeiro, então estamos tratando de um seno. Seno de 2π sobre o período, que é t maiúsculo, vezes o t minúsculo, que representa o um instante de tempo. Observe que, quando t é zero, seno de zero é zero, então, o y vai ser zero, está coerente. Ao aumentar um pouquinho o valor de t, tendo um número positivo, o seno também vai aumentando, vai de zero para positivo, está coerente com o gráfico. Vemos o gráfico subindo até atingir a crista, onde está este pico, está exatamente em 1 quarto do ciclo. Lembre-se de que o ciclo inteiro é tudo isto, então, aqui temos 1 quarto dele. Então, quando o tempo for do período dividido por 4, que é quando temos 1 quarto do ciclo, esta equação vai nos dar essa ideia mesmo. Basta verificar que, colocando t maiúsculo sobre 4 no lugar do t minúsculo, vamos ter o seno de 2π sobre t, maiúsculo vezes t sobre 4. Cancelando t, vamos ter seno de 2π sobre 4, que é o seno de π sobre 2. E o seno de π sobre 2, que é o seno de 90 graus, dá 1, que é o seu valor máximo. Esse valor máximo multiplicado pela amplitude vai nos dar o valor máximo do gráfico que temos aqui em verde. Então, parece que tudo vai bem aqui. Vamos tentar descrever o oscilador rosa. Só de bater o olho, com certeza você vai dizer que isto é muito fácil, basta trocar o seno pelo cosseno. E é verdade, isso vai funcionar perfeitamente. Mas a ideia aqui não é essa, é verificar como que a curva verde se deslocou até chegar à curva rosa. Aqui está facilmente identificado pela diferença de um quarto de ciclo, de maneira que o cosseno funcionaria perfeitamente, mas se o deslocamento fosse diferente, por exemplo, de um nono de ciclo, o cosseno não seria tão facilmente adaptável aqui. Precisamos de alguma ideia que funcione de maneira mais genérica. Para isso, vamos colocar uma certa constante aqui. Mas onde faremos isso? Vamos lembrar que queremos deslocar a curva verde para a esquerda. Você pode pensar que poderíamos subtrair alguma quantidade aqui, mas isso não vai funcionar, porque, neste caso, você estaria pegando o resultado de cada conta e subtraindo um valor total dela, o que faria com que o seu gráfico verde se deslocasse para baixo b unidades. Da mesma forma, se eu adicionasse um valor b aqui, eu faria com que o gráfico se deslocasse b unidades para cima. Então, esse b aqui não vai funcionar para nós. O fato é que essa constante que vamos usar deve ser somada aqui, dentro dos parênteses onde estamos calculando o seno. Então, o oscilador rosa vai ser descrito por y de t igual a, porque é a mesma amplitude, vezes o seno de 2π sobre o período, vezes o t, que é o tempo, e aqui, vamos introduzir, adicionar, a constante fase. E você deve pensar que deveríamos subtrair um valor daqui, porque estamos deslocando o gráfico para a esquerda. Mas, na verdade, ao adicionar um valor aqui, nós vamos deslocar o gráfico para a esquerda. Isso, eu sei, é um pouco anti-intuitivo, mas é verdade. Vamos pegar esta equação nova aqui. Um detalhe é que φ, esta letra grega, é normalmente utilizada para indicar a fase. E nós já sabemos que ela deve indicar 1 quarto do ciclo, que é justamente o π sobre 2. Vamos ver se isso funciona. Quando t vale zero, esta parte do 2π sobre período vezes t vai para zero, sobra π sobre 2, e o seno de π sobre 2 é 1, é o seu valor máximo multiplicado pela amplitude, vai dar também um valor máximo. Então, até agora faz sentido. E aqui já vamos vendo a vantagem de colocar fase na função seno, porque se tivermos que deslocar o gráfico em qualquer quantidade, π sobre 7, π sobre 9, π sobre 27, nós faremos facilmente em relação a trocar seno por cosseno, que ficaria, então, mais complexo. Então, tendo a função seno, adicionando uma fase, nós deslocamos o gráfico para a esquerda, subtraindo, deslocamos o gráfico para a direita. Observe que a fase nunca é maior que 2π, porque, deslocando 2π, nós voltamos ao gráfico original. Então, esta constante aqui, que neste caso é π sobre 2, em geral, se você tem um oscilador, vai aparecer na equação usando seno ou cosseno e dentro dos parênteses sendo adicionada. Ela pode ser positiva ou negativa. Sendo positiva, o gráfico é deslocado para a esquerda, negativa para a direita. Fique atento e tome cuidado, porque às vezes a palavra fase, em física, é usada somente para esta constante, mas também pode ser usada para tudo isso que está entre parênteses no cálculo do seno ou do cosseno. Outra coisa é que estas ideias não se aplicam somente para uma massa amarrada a uma mola, elas também valem para ondas. Concluindo, a ideia desta constante de fase é simplesmente deslocar o gráfico que representa um oscilador mantendo as outras características, como amplitude e período. Até o próximo vídeo!